Tchau, bem-vindo a uma nova aula de italiano gratuita aqui na internet. Hoje você vai entender com exemplos práticos o que significa cè no italiano. Qual é o significado de porque você já deve ter ouvido muito disso no italiano E eu vou te contar uma coisa Você sabe que quando eu comecei a pegar nos livros de italiano No primeiro capítulo do livro que eu estava estudando que era um livro com muitas frases feitas, né? Então, diga isso e pronto. Já no primeiro capítulo, tinha uma frase que eu me lembro até hoje, que era assim, ó, Cosa c'è que não vá? Aquilo, essa frase que hoje, para mim, é simples, na época, me parecia algo meio robótico, né? Cosa c'è que não va? Mas o que é isso, gente? Mesmo italiano não tinha que ser uma língua simples? Eu consigo entender um monte de coisa italiana. italiano, o italiano é parecido com português, é língua latina, por quê? Que frase é essa que eu tenho que aprender? Cosa que não que para mim soava desse jeito. que, desse jeito. que, desse jeito. que, que e, e, e assim, por mais que me dissessem né, o que significava aquilo, eu queria entender o uso daquele che ali naquele meio, no meio daquela frase. Cosa que, que, assim, que não né, vá. E o que aconteceu na época? Na época não tinha muita possibilidade de procurar em outros lugares, explicações e também sabe como que é, né, criança e tal, sabe quando tem coisa que você acaba desanimando, eu acabava, acabei fechando o, o livro de italiano, acabava desanimando e não pegava mais por um monte de tempo, por quê? Por causa dessa bendita frase, por causa de pequenos detalhes que acabam desanimando, já aconteceu com você algo do tipo? de você não encontrar a solução para alguma coisa, algo que deveria ser fácil e se transformar num pesadelo, e você sabe que aquilo tinha que ser fácil, mas tem alguma dificuldade que faz com que aquilo se torne um pesadelo e você acaba desistindo e fazendo outras coisas? Pois bem, então hoje esse cheque parece um bicho de sete cabeças, vai ser esmiuçado aqui, vai ser explicado com exemplos práticos. Então, isso de desanimar porque é algo muito diferente do que a gente conhece, não vai acontecer. Vou dar aqui os exemplos e você vai entender porque é muito fácil. C'è, no italiano, significa simplesmente tem, a, do verbo haver. É uma contração do ti é. Então, aquele ti é eliminado o i, Substituído com um apóstrofo, então no dia a dia se usa dizer tchê em vez de tchê, tá bom? Tchê significa tem, indica a presença de algo ou de alguém num determinado lugar. Veja só os exemplos: Não c'è água nel biqueire. Não c'è água nel Não tem água no copo. C'è acqua nel biquiere? Adesso c'è acqua nel biquiere? Agora, tem água no copo? C'è pouca gente in giro? Tem poucas pessoas por aí, nas ruas. C'è pouca gente in giro. Buongiorno, c'è Michele? Quando você quer perguntar se alguém está lá, né? em determinado lugar, você simplesmente pergunta C'è? E o nome da pessoa? C'è Michele? que significa? O Michele está aí? Não, não c'è. Não, não está. C'è il responsabile del negozio? Tem o responsável, o gerente dessa loja? C'è il responsabile del negozio? Ele está aí. Está aí o responsável, o gerente? Tem que falar com ele. C'è il responsabile del negozio? Mas é capaz que, ouvindo italiano, você ouça, também, ti sono. Não só o che, como ti sono. O que, que é ti sono? Ti sono é o tem no plural. É a mesma coisa, que quando você usa com elementos no plural, se usa o ti sono. É, é seria o nosso tem com o acento circunflexo, né, o tem no plural. Você viu que antes a gente falou de um biquere, pouca gente, Michele, uma pessoa, tudo no um singular, né? Il responsabile, o responsável pelo lugar. Olha só exemplos com ci sono no plural. Ci sono due valigie sul nastro trasportatore. Ci sono due valigie sul nastro. Tem duas malas. Se fosse uma mala só, seria c'è una valigia. Neste caso, ci sono due valide, plural. Uh, ci sono due uomini sospecchi davanti casa. Tem dois homens esquisitos, suspeitos, na frente de casa. Ci sono due uomini sospecchi davanti casa. Ci sono dei cagnolini bellissimi, mercanile. Tem uns cachorrinhos, esse dei, seriam uns, é plural, né? Ci sono dei cagnolini tem uns cachorrinhos lindos no canil. Ci sono dei cagnolini bellissimi al canile. Non ci sono più le stagioni. Non ci sono più le stagioni, plural. Meias estações, né? Referindo-se às estações do ano, não tem mais estação do ano, tá tudo bagunçado aí o tempo. Não ci sono più, não ci sono più, le mez estagione. Ci sono i miei genitori, olha só, c'è Michele prima, não? Antes a gente viu, c'è Michele, uma pessoa, agora eu estou falando dos meus pais, dei miei genitori. Ci sono i miei genitori, eles estão aí, os meus pais estão aí, ci sono. Plural, sono Singular, che. Qual é o melhor modo para memorizar tudo e não se esquecer mais? É praticar. Eu preparei alguns exercícios aos alunos do curso Vita. Então, se você é aluno do curso Vita, corre lá no módulo Tribu Vita, que é o módulo da comunidade aí dos alunos. E pratique com os exercícios que estão prontinhos lá. E se você não é meu aluno ainda, mas gostaria de fazer parte dessa comunidade da tribu Vita, da nossa tribo maravilhosa de estudantes do curso de italiano Vita, viver em italiano, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link para que você possa saber como se inscrever e ser também é, um dos alunos dessa comunidade, ok? E... Deixe o seu gostei, caso tenha gostado desse vídeo, caso essa aula tenha feito sentido para você, caso você tenha gostado da explicação. Espero que você tenha gostado e se você tiver sugestões ou perguntas, é só escrever aqui nos comentários, que eu leio todos, todos os comentários. E a propósito desse chat... Enquanto eu tava dando os exemplos ali, né, c'è poca aqua, non c'è aqua nel bicchiere, etc, eu lembrei de uma das primeiras músicas Laura Pausini. Quem se lembra da música Non c'è? Non c'è, non c'è profumo della tua pelle, non c'è ne, -ne, ne di te sul viso, non c'è la tua boca de fragola, Non c'è il dolce miele dei tuoi capelli. Tá vendo essa música? Non c'è, non c'è. Ela está dizendo não tem, não tem. Dê uma olhadinha nessa música, é bem interessante para você também praticar. Aí esse tché, non c'è, non c'è é o negativo de tché". Tem, não tem. Ok? Um baixo, fiquem com Deus e te vê no próximo vídeo.